Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou Biel e hoje vamos ver as piores cantadas do mundo Então, roda a vinheta e vamos nessa Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu tô falando rápido demais Eu sou Biel e hoje vamos ver as piores cantadas do mundo, como eu já disse, né, então então, já deixa o seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos do canal. E aliás, segue minhas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo, essa barrinha aqui. Então, vamos lá. Hoje vamos ver as piores cantadas do mundo para você não fazer com ninguém. Então, verdade. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que eu vou inventar alguma coisa para deixar isso aqui, essa parede branca mais bonita. Tufinho faz isso aqui, mais tá bom. Então, isso não importa. Então. Vamos lá, deixa seu like aqui no canal e segue nos redes sociais, França aqui embaixo, o Insta e o Twitter, arroba be, é, uau, e o Facebook, que é Victor Gabriel. Victor Gabriel, fala inglês por Gabriel. Então, vamos lá. Primeira cantada: você, Gata, você não é sinal vermelho, mas hoje você tá de parar o trânsito. Cara, não faz. Não faz essas piadas aqui que eu vou mostrar hoje não, porque ela vai acabar com a tua vida. Pra um quem você for fazer essas cantadas, não faz, cara. Desiste, não faz, porque você vai acabar com a tua vida. Porque, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos pra próxima. Segunda cantada. Calma aí que tô chamando a polícia. Você acabou de roubar meu coração. Viu? Cara, esse é o tipo de piada. Esse piada. Se eu falar piada. Esse é o tipo de cantada que dá pra você fazer com alguém, mas. Cara, aquela cantada lá, meu Deus. Mas esse é o tipo de cantada que dá pra fazer com alguém. Essa não é a pior. Ainda vamos ver piores. Então, vamos lá pra próxima. Atenção, alerta! Várias formiguinhas acabaram de invadir seu celular porque você é simplesmente um doce. Oh, outra piada que dá certo pra você fazer com alguém, cara. Porque dá pra você fazer com alguém. Sabia que para olhar para você eu preciso usar óculos escuros? Porque seu sorriso brilha mais que um raio do sol. Mais ou menos. Mais ou menos. Dá pra você fazer com alguém. Agora depende da pessoa que você for fazer com essa cantada. Então, tá bom. Você é igual a aprender a andar de bicicleta. Não tem como esquecer. É, mais ou menos. É, bem mais ou menos. Você é uma mini pizza? Por que te acha um brotinho? Eu não sei. De novo, depende de qual pessoa você for fazer essa cantada, meu irmão. Meu Deus Vamos lá Você por acaso é um eixo terrestre? Eu entendi Extraterrestre, -extra meu Deus Eixo terrestre? Meu Deus, é muito difícil Você por acaso é um eixo terrestre? Porque meu mundo gira diariamente em torno de você Não, cara Não, Não. Vamos lá Linda, me chama de Benjamin Button e vamos juntos ser um curioso caso. Não, cara. Não foi isso que eu li, não, cara. Pra você que não conhece Benjamin Button, é um filme... Ah, coloca a ah, imagem aí, editor. Do um filme. Benjamin Button. Cara, tem como, cara. Ó, oh, Benjamin Button é um homem que nasce idoso e rejuvelhece à medida que o tempo passa. É basicamente isso, mas, cara, não, cara, não, cara, não, piada ruim, meu Deus, se você for, não, sério, eu te, eu te prometo, que se você for fazer uma piada dessa com a garota, ela vai tacar essa piada, eu falei piada de novo, vou... Se você for fazer essa cantada com a garota, ou menino, sei lá, se você vai fazer a cantada, ela vai tacar, ela ou ele, não sei, eu não faço a menor ideia, ela ou ele vai tacar essa piada, essa cantada na tua cabeça. Pois é. Então, vamos lá. Sei que você não é uma nota musical, mas quero que você acorde todos os dias comigo. Ou menos Vamos lá Oi, você conhece a Dani? Que Dani? A danificada que você deu no meu psicológico Essa é um tipo de piada ruim Ruim Matar ruim Sério, é muito ruim Tô falando ruim demais Me chama de fritura Porque eu só tenho olhos pra você No caso ele queria dizer olhos só que... Olhos. Cara. Não, cara. Tu não é Nescau, mas tem uma energia de dar gosto. Meu Deus, cara. esses cara inventa cada coisa. Gata, não sou quebra-cabeça, mas me encaixa... Eu não vou ler isso. Nem a palma. Corta isso. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O seu nome é Wi-Fi? Porque eu estou sentindo a conexão. Não, cara. Gata, você é o prego que faltava nas minhas havaianas. Esse é o tipo de cantada que os pobres fariam. Eu não tô gente isso pra ofender o som deles. Cara, não, cara. Meu Deus, mano. Né? Gata, me chama de Franklin e Benjamin. Pra você que não entendeu, é Franklin. Franklin Benjamin. Não. Não, cara. Essas piadas estão tão ruins, mano. Essas piadas. Caramba! Meu Deus! Caramba! Gata, não sou vestibular. Mas se você já ganhou uma vaga no meu coração pela cota de lindeza. Meu Deus. Gata, eu não sou cimento. Mas se com você quero algo concreto. Ah, é horrível. Essa piada é horrível. Horrível. Todas meu deus todas as cantadas que estão aqui são horríveis, se algumas, algumas até que são mais ou menos. Gata, você não é GPS quebrado, mas se me deixa sem rumo. meu deus. Gata, existe Star Wars. Gata, existe Star Wars e Star Trek. Mas o que eu queria mesmo era estar com você. É, até que vai essa daí. Não é tão ruim assim, não. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo. Gata, me passa seu Twitter. Gata, me passa seu Twitter. É que minha mãe falou pra eu seguir meu sonho. Gata, me chama de passaporte que eu te faço viajar. Não. Não. Se alguém fizer essa cantada pra mim, eu dizia, sai. Sai, Satanás. Sai daqui. Sai de perto de mim. Meu Deus. Gata, me chama de Estados Unidos e me SA. Me usa. me tendo vontade de tacar isso na cabeça de quem fez. Porque não é possível. Não é possível. Me chama de lápis de cor e vamos ter uma amizade colorida. Não. Obrigado, mas não. Você é dólar ou euro? Porque real não pode ser. Real. Não. Gata, me chama de lente e vamos manter contato. Eu bloqueava. E aí, tu bloqueava? Eu bloqueava. Na hora, tipo, mandou a piada, bloqueia. Bloqueia. Pelo amor de Deus, bloqueia. Gata, pra você virar um bombom só falta a valsa. Porque o sonho você já é. Depende da garota que tu for mandar isso. Porque não é qualquer uma que iria aceitar, não. Não. Gata, se eu fosse um refrigerante, seria soda, porque no meu coração só dá você. Curso de inglês iniciante. Body. Some body. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gata, eu tenho vontade de fazer aquilo que começa com S. Ser o amor da sua vida. Gata, você tem uma caneta? Pra quê? Pra gente começar a escrever a nossa história. Não, cara, não manda isso. Não manda, não. Esses piadas estão tudo piadas. Mano, por que eu continuo falando piada, velho? Essas cantadas estão muito ruins. Gata, o que é a queda da Bastilha? Bastilha. Perto da queda que tenho por você. Gata, não sou, não sou biscoito, mas eu adoraria ser seu passatempo. Eu não entendi essa, se você entendeu, comenta, porque eu não entendi. Mas então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos no canal. E também me segue nas redes sociais, que tá aparecendo aqui embaixo. Uh -uh. Tá, assim. Então, até o próximo vídeo e vai assistir o vídeo anterior que eu fiz com a minha irmã do e, da tag do Eu Nunca. Ficou até legal. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!